Beleza então pessoal, eu sou o Diego Costa, para quem não me conhece e sou um dos administradores do canal YouTube do Projeto Root e venho aqui hoje para mostrar para vocês uh, o projeto tá? Então, o que, que nós pensamos em fazer? Nós pensamos em uh, disponibilizar um canal na internet, tá? no YouTube para disponibilizar vídeos uh, de tecnologia e sistemas operacionais Linux então você que está começando na carreira de TI uh, por agora e gostaria de adquirir mais conhecimento sobre sistemas operacionais Linux, então eu venho fazer o um convite para você conhecer o nosso canal. O nosso canal é youtube.com/barra root. Nele você vai encontrar técnicas de instalação, dicas uh, de instalação de serviços, uh, sobre sistemas operacionais Linux em geral, sobre sistemas operacionais Microsoft. Então nós vamos abordar diversos assuntos. Então o que eu peço para vocês é apenas é, contribuir conosco, né, no sentido de enviar suas dúvidas, sugestões, críticas, para que a gente possa disponibilizar um material bem interessante para vocês. Tá? Então para quem já assistiu o meu, o meu antigo canal, o Night Hard está sendo encerrado e nós começamos então a é, disponibilizar vídeos no canal Projeto Rude. Então a única coisa que eu peço para você é compartilhar, curtir e nos mandar críticas e sugestões, ok? Muito obrigado pessoal!